Bom, essa é a campanha do Boa Compra que está rodando para o Natal. E nos criativos, eu chamo as pessoas no final, né, um, tem um, uma chamada para ação, que é para elas clicarem no link para poder ir para saber qual é o lugar, onde que a caravana vai passar, qual é o horário. Né? Aí Então, quando a pessoa clica no link, aqui eu estou criando o um anúncio, eu acabei de criar uma experiência instantânea, qual que é o objetivo? Eu chamo a pessoa para clicar no link, ela vai cair aqui. Nesse, nessa, nessa, nesse local aqui, aqui ele tem um videozinho curtinho só para ilustrar, né? Do Papai Noel fazendo roubou Aí aqui que é a informação veja por onde a caravana vai passar. Aí as, as, os, loca os lugares aqui, o, mais uma chamada para ação. A pessoa, se ela clicar aqui, ela vai direto para o WhatsApp do Boa Compra. Aqui novamente a mesma informação, né? Para repetir, né? E aqui não saiba mais, eu mando a pessoa para a página do, do, do Boa Compra. Nesse, nessa nessa opção aqui eu consigo alterar mais para frente e acrescentando aqui ó é, eu consigo acrescentar aqui ofertas né então é possível a gente ir colocando aqui ó mais imagens né eu Consigo colocando três quatro eu quanto que dá aqui ó e vai embora vixe um monte ó. até 10 então eu consigo colocar aqui até 10 10 ofertas então a pessoa vai cair aqui, vai ter informação e aqui eu posso fazer uma chamada para as ofertas. né? Então ela vai, vai clicando, na verdade ela vai clicar aqui na lateral né, para rodar a, o anúncio. Ó. E aí vai rodando e vai vendo as ofertas. Beleza? Aí é só programar quais ofertas a gente coloca e dá para substituir. Mesmo com a campanha rodando eu consigo, consigo substituir é, essa experiência instantânea. Então a gente consegue entregar um valor que é uma chamada para para o dia do papai noel da caravana né? é uma ação solidária que é uma ação de chamada para doação para o hospital São Rafael e a gente consegue também entregar aqui um catálogo com 10 produtos de oferta valeu